Olá, bom dia, Fábio aqui, canal do lado de cá, tô de volta para trazer para vocês alguns updates aí sobre o que tá acontecendo com o governo americano Porque se você não viu o meu último vídeo, o congresso americano fechou Ele tá fechado por três dias, então se você ainda não sabe o que tá acontecendo, vai no meu último vídeo, dá uma espiada lá para você saber o que, que aconteceu e por que que aconteceu Mas eu vou explicar aqui rapidinho, por cima, por que que o congresso fechou o Congresso fechou porque o Partido Republicano e o Partido Democrata não conseguiram chegar a um acordo no quesito imigração, tá? Não tem nada a ver com o teto de gastos. Eles não conseguiram chegar a um acordo devido à imigração, no quesito imigração, e por isso os democratas não votaram, não aprovaram a votação para aprovar os gastos do governo de 2018 2019. Então, o teto de gastos não tinha nada a ver com a imigração. O teto de gastos, na verdade, o teto de gastos já tinha sido discutido antes e os democratas e os republicanos concordaram no que uh, estava ali. Eles concordaram com tudo que estava nesse teto de gastos, todos os itens, tudo. Porém, como os republicanos estavam se recusando a discutir o, o, a imigração, discutir o futuro do DACA, discutir aí uh, o que vai fazer com essas, com essas crianças do DACA, então, os democratas falaram assim, se vocês não vão discutir o quesito de imigração com a gente, mesmo que a gente concorde com o que está aí nesse teto de gastos, a gente não vai assinar e não vai aprovar. Então, ficou aí esse impasse, né? Pois bem, o que aconteceu? Hoje, hoje eles chegaram mais ou menos num acordo. O que foi o acordo? O acordo foi que por mais três semanas, então, eles vão aprovar o teto de gasto porque o governo está fechado. Tem gente que não tá, que trabalha para o governo que não está trabalhando, tem pessoas que são militares que não estão recebendo, tem pensionistas de militares que não estão recebendo, tem várias uh, atividades militares que foram canceladas, tem hospitais militares que não estão funcionando. Então, o que aconteceu? Os democratas falaram assim, ó, tá bom, a gente vai concordar com você, a gente vai, vai passar aí o teto de gasto mas não para um ano para três semanas até dia 8 de fevereiro até dia 8 de fevereiro vocês têm o, o acordo é a gente vai passar isso se vocês concordarem em discutir com a gente esse lance de imigração o que que vai acontecer com a imigração o que que vai acontecer com a fronteira estados unidos e méxico e o que que vai acontecer com as crianças do daca então o acordo é esse eles aprovam para mais três semanas porém nessas três semanas eles têm que decidir, eles têm que chegar num acordo sobre o que vai acontecer com a imigração. Daí, é lógico que todo mundo tem o pé atrás. O que você pensa? Mas, Fábio, e se eles, os republicanos falar que vão fazer agora, concordar, acordo de boca, e depois chegar dia 8 de fevereiro, eles falarem que não vão discutir mais? O que vai acontecer? Bom, o líder uh, democrata do Senado, ele falou assim, que se chegar dia 8 de fevereiro e eles não conseguirem chegar em um acordo So, sobre esse assunto imigração, daí eles vão começar a, a usar o caminho de lei, tá? Então, como que funciona isso? Porque todo mundo sabe, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que para uma lei ser lei, o presidente precisa assinar ou vetar a lei, né? Se ele vetar, não vira lei. Se ele assinar, vira lei. Então, você pensa, mas como que o Senado vai fazer a lei se o presidente pode vetar? Então, vai acontecer mais ou menos assim. Eles vão fazer a lei no Senado. Se chegar dia 8 de fevereiro e não chegou a um acordo de imigração, eles vão fazer a lei no Senado, vai passar essa lei no Senado, vai passar essa lei no Congresso, vai para a mesa do presidente. Vamos dizer que o presidente não concordou, ele não gostou, ele tá acordou de TPM e falou que não vai assinar. Ele veta. Ele veta, essa, essa lei volta para o Senado. O que, que vai acontecer? O Senado vai votar de novo nessa lei. E o Congresso vai votar de novo nessa lei. Só que dessa vez, ele tem que ser uma maioria complexa, de 3 quartos. Não pode ser uma maioria simples, tem que ser uma ma maioria complexa. Então, se 75% do Senado aprovar essa lei, e 75% do Congresso aprovar essa lei também, daí isso vira lei sem precisar da autorização do presidente. Então, eu acho que isso é uma notícia boa para os imigrantes, porque o Senado... Uh, como a gente sabe, tá? eu sei, todo mundo sabe que os democratas aí querem um, uma coisa boa para os imigrantes, para o pessoal do DACA, então eles vão fazer de tudo para conseguir chegar até... A fazer essa lei a chegar uma resolução até dia 8 de fevereiro. Se não chegar de qualquer maneira, eles vão passar, vão fazer todo o procedimento de lei. Vai chegar na mesa do presidente, ele vai vetar, vai voltar para o Senado. Senado vai aprovar com 75% e o Congresso vai aprovar com 75%. A única possibilidade disso não dar certo é que os republicanos têm a maioria no, no Senado e no Congresso. Então, se eles não tiverem 75% de votos no Senado ou no Congresso essa lei não passa. Então, a única o único perigo aí é alguns senadores em alguns congressmen, né, alguns deputados uh, resolverem dar para trás, pular para trás, falar que não vai, que não vai mais apoiar essa esse acordo e acabar desistindo e daí eles não têm os 75% do, dos votos e acaba que não vira lei. Mas tudo indica que até dia 8 de fevereiro, que até dia 8 de fevereiro eles vão ter uma resolução aí para o quesito de imigração, ah, como que vai ficar, eu não sei ainda se eles estão falando em anistia, tem alguns sites que falam de anistia, tem alguns, algumas reportagens que falam que, que vai ser um, um negócio mais, mais focado no DACA. Mas é isso aí, galera, se tiver mais alguma notícia, pode ficar tranquilo que eu volto aqui no canal para falar para vocês. Muito obrigado por assistir, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo, tchau!